agora é Afeganistão e a minha entrevistada é a jornalista Adriana Carranca ela é uma brasileira que conheceu de perto o regime talibã, as consequências do regime talibã e não só ela conseguiu conheceu de perto também as consequências da ocupação americana e mais a Adriana Carranca nessas idas que ela teve ao Afeganistão conheceu também a Malala e escreveu uhum. um livro sobre a Malala. A Malala, a gente uhum. sabe, é aquela menina que virou um símbolo da resistência feminina no, Af no Afeganistão. A Adriana escreveu esse livro, Malala, a menina que só queria estudar... Deixa eu ver aqui se o título e é exatamente... Oi, Adri, tudo a bem? Fala a menina ir que queria ir para a escola. Exatamente. E também escreveu o Afeganistão depois do Talibã. Adriana, muito obrigada, bem-vinda, querida. Obrigada a é, você. É incrível, né, Adriana, que depois de 20 anos, é. depois de trilhões de dólares gastos pelo governo americano para a civilidade do país, para trazer a civilidade do país, depois de tantas mortes no Afeganistão, inclusive de civis, depois de 20 anos, os Estados Unidos batem em retirada e o Talibã, esse regime radical, assume de novo o poder. Você, nessas suas idas ao Afeganistão, conheceu muita gente e a partir desses encontros, você escreveu esses seus livros, eu sei que você mantém contato, Dri, com essas pessoas. E eu gostaria de saber o que elas estão te falando de lá, como é que está a situação agora, no Afeganistão, depois dessa retomada pelo Talibã. Olha, é, os relatos que eu tenho tido são de pessoas, principalmente jovens, porque são realmente os mais afetados pelo retorno do Talibã a Cabul. É, O Afeganistão é um país é, tribal, quando você chega ao Afeganistão, você tem a sensação de ter viajado numa máquina do tempo e ter voltado dois mil anos de verdade. Essa região ali, a etnia predominante no Afeganistão são os Pastuns, que é a etnia da Malala. A Malala, na verdade, ela é paquistanesa, ela mora do outro lado da fronteira, mas essa fronteira entre Afeganistão e Paquistão, ela praticamente, para quem mora lá, não existe. Até alguns afegãos chamam ali de pastunistan que é esse esse local onde moram milhões de pessoas dessa etnia pastitum que há registro uh, registros dessa população uh, de ma quase uh, mais de dois mil anos uh, e são uh, pessoas que têm uma tradição muito enraizada ali uh, um amor também né por aquela terra e que e são pessoas que sofreram sucessivas guerras e que foram impedidos de se desenvolver. Então, mesmo depois da ocupação americana, o país não mudou uh, tanto quanto a gente imagina. Né? A maior mudança foi em Cabul, porque uh, você tem ali, foi onde todos os estrangeiros desembarcaram, na hora que o Talibã saiu. o Talibã não tinha, o primeiro regime do Talibã não tinha relações diplomáticas com nenhum outro país, com quase nenhum outro país tinha, exceto o Paquistão, e a Arábia Saudita, acho que era isso, se não se não estou enganada. É, então, era um país é, absolutamente isolado e que sofreu sucessivas guerras, aí estou falando desde Alexandre o Grande, né? Então, eles são um povo realmente é, geograficamente isolado, etc. Então, a mudança que você via na ocupação era realmente em Cabul quando desembarque então, os, os Estados Unidos ocupam... É, o Afeganistão eh, se estabelece em Cabu, em Cabu ficava o headquarter do, do, do, do exército, da, da ISAF, da missão eh, da OTAN, do, de todos, a, a todas as embaixadas, eh, todas as, as sedes das organizações não governamentais, eh, todas as agências da ONU. Então, quando esses estrangeiros todos chegam ali, eh, milhões de, de jovens afegãos migram para a capital em busca de emprego. Esses jovens, e também os que nasceram já depois, né, nesse, porque são 20 anos, né? então tem pessoas que nasceram já com a ocupação americana, esses é que realmente viram a sua vida ser transformada, porque além de ser uma geração com acesso à internet, que uhum. acabou indo chegando no Afeganistão, porque os americanos entraram lá, e a comunidade internacional precisava, Uh, acessar a internet, então você tinha, a internet era melhor do que no Brasil, em Cabu, é, era incrível o acesso, porque os, os estrangeiros estavam todos lá na capital, então você tem uma geração que cresce com muito mais uh, acesso à informação, muito mais acesso ao mundo e principalmente acesso diário constante com os estrangeiros, porque todos os estrangeiros que desembarcaram em Cabu precisavam de tradutores, Cabu fala a língua predominante é o Pastum e o Dari, que são línguas que só se fala ali. O Dari é parecido com o Farsi, que é, se fala no Irã, Sim, mas já. o Pastum só se fala ali. Então, esses jovens é que se beneficiaram. E foi a eles que eu fui buscar nessa semana, porque justamente eu queria saber o que estava acontecendo. E o relato é de pessoas que estão é unânime, né, o relato é muito similar de todos eles, eles estão sitiados, principalmente as meninas, estão trancadas em casa, tem muito medo de sair, as áreas residenciais uh, são uh, tão vazias, estão tão completamente desertas, né? você vê a população mais ali no centro, aquela, aquelas cenas de aeroporto que a gente viu, mas nas áreas residenciais, todas elas relataram que as ruas estão vazias, uh, eles têm uma das meninas que eu falei. Eles têm comida para poucos dias, mas ela falou que ela tá apavorada, que ela não quer, não pretende sair de casa. É, é, é uma coisa, é, isso também ela relatou que acontece com as outras meninas. Eu entrevistei é, jovens da etnia Hazara, que é uma etnia considerada de mais de uma, uma casta, vamos dizer assim, menor, mais ou menos como é o sistema da Índia. Uh, e que sempre foram perseguidos pelos talibãs, e eu tive o um relato de uh, jovens hazaras que uh, disseram que o talibã já está entrando nas casas, uh, caçando né, a, a, essa, essa minoria hazara, uh, e também uh, investigando quem trabalhou para quem, quem contribuiu com os Estados Unidos, quem contribuiu com o governo... É, eles prometeram, né? O talibã deu aí duas entrevistas coletivas em que eles prometeram moderação, disseram que vão anistiar todo mundo que trabalhou para o governo de oposição, que fez oposição ao talibã, ou para os americanos. Mas eles já começaram a vistoriar as casas e quando você vê quem são esses talibãs, essa liderança, é, não dá para acreditar que eles sejam, que eles vão ser moderados, não. Eles são, eles são da velha guarda é, do talibã. É, da, da ala mais ultra-radical, é, são pessoas tribais que não tiveram é, acesso à educação formal, é, são realmente líderes, o, o líder, novo líder do Talibã era próximo ao Mullah Omar, o filho do Mullah Omar, que foi fundador e era o líder do Talibã, é, é o novo ministro da defesa, né como, como se fosse o ministro da defesa, o chefe da defesa, é o filho de, do Mullah Omar, e o sub do, do, do novo líder do Talibã, ele tem um, um dos subs que, ele, que tem um perfil mais político e ele é um pouco mais educado, mas que também é da, da velha guarda muito radical, também é, foi um dos fundadores do Talibã. E o segundo vice, ele tem dois vices, que provavelmente foi um acordo que eles fizeram ali, é o líder da rede Haqqani. A rede Haqqani é uma rede terrorista pouco conhecida internacionalmente, mas que é considerada mais perigosa, violenta do que os próprios talibãs ali na fronteira. É uma rede que atua ali na fronteira e foi essa rede que se acredita ter feito os maiores ataques contra as forças americanas ali também. E ele é o vice hoje desse governo. Quer dizer, não houve uma, uma, houve uma renovação ali uh, interna, né? Porque, quer dizer, quem estava embaixo é. subiu, a, a, acendeu, mas não houve uma renovação de ter entrado outras pessoas, outras cabeças, etc. E tal. E, a isso... gente tinha essa esperança, nós uhum. tínhamos essa esperança, porque o Talibã, assim como essas novas gerações que tiveram contato com, a, com os estrangeiros, os talibãs também eles, logo que os americanos entraram, eles começaram a insurgência, né, eles nunca saíram do Afeganistão, na verdade, essa coisa de volta do Talibã, o Talibã não voltou, ele nunca foi, é, eles continuaram ali lutando, resistindo, eles se retiraram estrategicamente de Cabul, do governo central, mas continuaram resistindo nas outras áreas, é, e, e, e eles... É, entraram para o Twitter, uma das coisas mais engraçadas é acompanhar o Twitter do Talibã discutindo com o Twitter da, da, do exército americano, da, da, dos militares. É, engra eles assim, do, do eles brigam. Olha, do Talibã, eles, o que, que acontece? Eu preciso olhar qual é a última, eu não vi ainda, porque é, como eles não eram considerados uh, governo, nem oficialmente eles eram, são, eram considerados um grupo terrorista, toda hora o Twitter derrubava Desde... Coisa, e eles mudavam, então, tem preciso ver qual é a última que... que onde, mas era mas eles têm Twitter, eles têm Facebook, eles têm revista digital, eles têm porta-voz agora. Então, a gente acreditava até como eles eram pessoas realmente... Foram crianças, na verdade, eles, eles foram recrutados para lutar contra os soviéticos no passado. Dali vem o Talibã. Crianças que cresceram em internatos, em madraças, só tiveram educação religiosa e treinamento militar foram brutalizados por essa guerra, né? Uhum. É, pelas pelas sucessivas guerras. E é, esses são os talibãs, e eles eram dessa área tribal, então eles são realmente muito, uh, pessoas muito simples, o Mullah Omar era, era um cara rural, ele foi, o Mullah Omar, durante o regime do Talibã, que ele era o líder, em tese o presidente, ele foi quatro vezes a Cabu, a capital, durante todos os anos que eles tiveram no poder, ele era praticamente um líder religioso, local, eles nunca tiveram ambição internacional. Com o 11 de setembro e a entrada dos Estados Unidos, a gente imaginava que o Talibã também se globalizaria, né? É, com contato com os estrangeiros, é, talvez percebesse benefícios de investimentos externos, é, e talvez realmente isso seja fato. Mas outra questão preocupante é que é, a Rússia e a China que tem interesse ali naquela região, já se, já se reconheceram. né reconheceram o governo. Então, pode ser que, além de ser super radical, esse grupo que tomou o poder é, vai, ter, vai poder se dar o luxo de dispensar as democracias ocidentais, a ajuda das democracias ocidentais, porque vai receber dinheiro da Rússia e da China. A, Adriana, a Raquel Seabra, que é membro aqui do nosso canal, um beijo, Raquel, muito obrigada. A Adriana, ela pergunta para você: tem falado a respeito de uma entrada do Talibã na nova ordem mundial. O que você pensa sobre isso? E eu vi que eles hoje também anunciaram que mudaram o nome do país. né? Agora parece que. É, eu vi assim. Emirado. É, é, exato, Emirados. É... É Mirado, é, é, é, Mirado é, Islâmico do Afeganistão, que era o nome é, anterior, quando era do regime talibã. Exatamente. E, e, enfim, essa questão justamente que você está falando agora, quer dizer, já há países querendo reconhecer essa, essa autoridade deles, e como é que fica agora? Eles parecem que estão mais preocupados com essa aceitação internacional, porque talvez tenham percebido que, que sem isso não vai dar para governar, então, há essa tentativa de dizer, não, olha, a gente mudou, agora vai ser diferente, mas a, a, a realidade que está se vendo, na verdade, não é essa, como você disse, já estão perseguindo pessoas que ajudavam é, o governo anterior, que trabalhavam... Minorias... Gente, como, anos, né? é, Hoje eu é... tive a informação de três, é, do, do Talibã ter ido à casa de três repórteres mulheres, é, também ter ido investigá-las, um, então a gente não sabe, eu tenho uma sensação de que com essa liderança, eles são todos, têm mais de 60 anos, exceto o filho do Mula Omar, que tem 30 anos, mas é um garoto que também viveu ali isolado, né, só uh, é muito, era conhecido como, ele, ele tinha vários filhos, mas esse era conhecido como um, um, um grande uh, insurgente, né, um cara muito ligado à guerra, à ofensiva militar, etc. Então, também é preocupante. Mas principalmente os outros três que têm mais de 60 anos, não, não, não me, não sei, sabe? E, como, eles vão precisar de algum apoio. O que que acontece no primeiro regime? Primeiro regime do talibã? os Talibãs, como eu disse, eles foram criados com ajuda americana, inclusive. Com financiamento e treinamento e arma, ar, armas americanas, eles faziam parte da ofensiva que os Estados Unidos bancaram através do, do Paquistão na época, porque eles não queriam entrar em, em, em guerra direta com a União Soviética. Eles financiaram milícias afegãs através do Paquistão para lutar com, contra os soviéticos, quando os soviéticos ocuparam o Afeganistão durante 10 anos, 78 a 89. Os talibãs surgiram daí. Então, eles tinham uma ligação muito forte com o Paquistão e durante o governo deles tiveram apoio do Paquistão. Só que depois o Talibã, como a gente sabe pela história da Malala também, se virou contra o próprio uh, Paquistão, passou a fazer atentados terroristas dentro do próprio Paquistão. Então, o governo hoje não tem a relação entre o Talibã e o governo paquistanês, ou, ou os militares paquistaneses já não é como era no passado. Então, eles vão precisar de novos parceiros. Mas, como eu disse, a Rússia, que é a segunda maior economia do mundo, disputa ali com os Estados Unidos, como a primeira maior economia do mundo, e a Rússia também, que não é um país pobre, se eles tiverem, eles tiverem o apoio desses dois parceiros, eles e não acredito que a Rússia e a, e a China vão condicionar a sua ajuda a qualquer defesa dos direitos humanos, porque a gente sabe que não são exatamente países Uhum. defensores dos direitos humanos. A China tem recentemente tentado mudar a sua imagem, ainda muito assim, devagarzinho, pouquinho, tem tentado mudar a sua imagem internacional. Talvez, mas é, por enquanto não dá para acreditar nisso, não. Você citou a questão das jornalistas, eu tenho uma imagem aí da jornalista da, da CNN Internacional, que é correspondente lá, em Cabul e é uma foto interessante, foi uma montagem feita, que mostra justamente ela, aí, olha, a Clarissa Ward, o nome dela, hum. mostra justamente antes da, da, da, da retomada do poder aí pelo Talibã, e depois aí embaixo, já vestindo né, o lenço, tal, a Shador, não sei se é Shador, que se chama, é, enfim, mas... Ela está usando tá, assim, um lenço preto, só, um é, rediável. 30, é, se cobrindo, se cobrindo ali. E há notícia também é, de manifestações. Isso, isso parece ser uma novidade, Adriana, ou não? Pessoas é, populares se insurgindo em, em algumas cidades ali é, do Afeganistão, tentando mostrar algum tipo de resistência. Porque então surpresa, é surpresa. Existência... Essa é a surpresa para mim. Não a a, a, a, né, o, a, a tomada do poder pelo Talibã não é surpresa, porque, como eu disse, em 2012 eles já estavam, em, já controlavam 80% do país, é, em 2012 houve a primeira incursão a Cabu, eu estava lá, eles fizeram um ataque é, com homens suicidas todos, é, que foi a primeira tentativa de ocupar Cabu, e eles atacaram a zona verde, que é a Green Zone, né, que é considerada mais uh, segura, que onde estão as embaixadas, onde estão todos os estrangeiros, atacaram o parlamento e atacaram uma base militar, onde eu fazia uma reportagem sobre mulheres, a primeira, eu entrevistava mulheres do primeiro batalhão feminino do exército, que estava sendo criado justamente porque lá a tradição é tão forte, que é, para eles é uma desonra, um americano, é, abrir a porta da casa, né, é, entrar na casa e ver as mulheres, né, porque na tradição pastum, principalmente, as mulheres é, não podem Sim. ser vistas fora de fora de casa, fora do círculo fechado familiar. Então, ele, elas estavam criando esse batalhão para fazer as revistas, né, dentro das, das casas. E o Talibã foi o um, um maior tem, ataque do Talibã, maior ofensiva do Talibã, acabou, durou 18 horas, né, eles eram todo e eu fiquei ali retida na base esperando o, o, o, o ataque terminar então isso já foi em 2012 que eles já estavam agora a surpresa mesmo para mim é se são essas manifestações que eu estou vendo porque é, não é uma coisa comum de se ver realmente é, no Afeganistão exceto assim quando aconteceu alguma coisa muito grave teve uma uma situação que um tanque é, dos Estados Unidos, simplesmente a, passaram em cima de um táxi, eles estavam eles queriam quando os americanos passavam com um tanque, eles iam, eu vi essa cena, eles iam, né, gritando para as pessoas saírem porque eles eles tinham medo de atentado a bomba, então eles precisavam passar quer, queriam uma passagem livre. Acho que esse taxista se irritou, porque falou, mas esse aqui é o meu país, não vou sair da frente, eu estou dirigindo também, enfim, eles passaram com o tanque em cima do, do táxi. E aí teve uma grande demonstração lá tal, mas foram raras vezes. É, mas aí era mais seguro, vamos dizer, né? porque, querendo ou não, o exército americano te, teria um pouco mais de pudor em reagir é, é, com armas. Sim, e, sim, sim. e parece que, no caso do Talibã, não, inclusive parece que essas manifestações estão sendo repreendidas com armas de fogo, estão disparando... É tira é, mesmo uma das pessoas, que é uma coisa que já podia se esperar. É Você isso, algumas falou, né? alguns desses, dessas pessoas com quem eu falei me falaram que estão ouvindo tiros direto, assim, que está muito constante e forte o barulho de tiros, né? Você, você, a Malala, o que, que ela está ela tá se manifestando? O que, que ela está dizendo a respeito de tudo isso? A Malala que virou um símbolo né, da, da resistência, especialmente das, das meninas e das mulheres, a gente pode dizer, pelo direito básico à educação, ao conhecimento. Né? Ela falou, em um, um dos, uma das manifestações dela que eu vi, foi a, que ela estava muito sentindo muito pelas afegãs que estavam passando pelo que ela já havia passado, que era o medo né, de você não poder tocar num livro de novo, de você não poder sair à rua, ver a rua. né? É, a, a tradição ali, naquela região, ela realmente é muito forte, as mulheres, mesmo nos locais onde não havia talibã, mesmo nesses locais, nos pequenos vilarejos, locais mais isolados, as mulheres viviam em que se fala que é confinamento, as mulheres quando se casam não podem mais sair de casa, elas, têm que sair, elas só vão sair para emergências e mesmo assim elas devem ser acompanhadas pelo marido ou pelo filho. Eu tive um amigo afegão que é, perdeu o pai quando ele tinha 12 anos e ele virou o chefe da família, porque na ausência do pai, quem manda na casa é o filho, mesmo que seja criança. Ele tem ascensão sobre a mãe. Então, é, a, ali é uma tradição. Mesmo essa imagem dessa, dessa repórter da CNN, claro que hoje, por exigência do Talibã e até para segurança dela, ela está usando algo mais assim fechado. Mas, mas mesmo antes, nós usávamos véu, não tinha, ninguém saía na rua do Afeganistão, mesmo durante a ocupação americana, mesmo em Cabul, na capital, ninguém saía sem véu na rua, ninguém saía descoberto, isso não existia. E mesmo depois da queda do Talibã, a maioria das mulheres ainda usava burca porque elas estão acostumadas, elas cresceram assim, elas se sentem nuas, fora essas gerações jovens que tiveram contato com os estrangeiros e com o mundo, com outras culturas, essas sim mudaram, usaram uma roupinha, né, se modernizaram, eles acham as iranianas muito modernas, né? eles, eles, as, as meninas afegãs, elas querem ser como as iranianas, elas acham as iranianas modernas, e, e, então passaram a usar roupas um pouco mais justas, passaram a usar um véuzinho no cabelo, tal. mas a maioria usava burka ainda. Eu fui para Badakhshan, no norte, que era um lugar que uma província, a única província que nunca tinha caído sob o domínio do Talibã, e todas as mulheres usavam a burca. Eu tive até uma situação engraçada, porque um do, eu fui entrevistar uma enfermeira e o marido dela também trabalhava numa clínica é, da Cruz Vermelha. e O marido dela, a certa altura, me chamou num canto e pediu se eu podia convencer a mulher dele a não usar mais a burca, porque ele queria muito que ter uma mulher moderna. E ela se recusava a não usar a burca. Era Uau, engraçado, é pois. porque elas se sentem nuas. Né? É parte da tradição. Elas não é, querem é, atrair os é. olhares, né? É. É, isso é uma, uma questão cultural e, e que eu acho também que, é, é, enfim, é, é, a gente tem que respeitar certas coisas porque as pessoas vivem diferente de maneira. Eu acho diferentes. que a gente, é, eu acho que a gente tem que respeitar o tempo. Né, o tempo das pessoas e, e do, das sociedades. Então, você tem ali uma sociedade realmente tribal que tem dois mil anos de atraso. Você, você parece que está vendo uma, uma, aquelas imagens de filme bíblico. Hum. A cena no Afeganistão é isso. Você ainda tem mercado de escambo. A casa onde eu me hospedei, uh, o delivery do leite era, era uma menina que trazia cabra para a gente tirar leite. Assim, é realmente é um lugar muito tribal. Então, a gente eu, tem que eu, respeitar. Eu eu tive no Egito recentemente e tem aquela coisa de abater o animal na rua, né? É, você deve ter ido no Id, que é a festa deles, de depois é, do Ramadã, imagino, que eles fazem assim, o abate na rua. E ali assim, que... é isso, é muito realmente é, tribal. É, então a gente tem que respeitar o tempo. E a outra coisa que eu acho que a gente precisa respeitar é a escolha. É, eu lembro que eu entrevistei a Shirin Ebadi, que é Prêmio Nobel da Paz, é, que é uma grande defensora das mulheres, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por, por conta da sua atuação em defesa dos direitos das mulheres, e quando eu cheguei na casa dela, ela estava de véu, estava com, com o, o, o, o cabelo uh, coberto. E eu perguntei para ela, Puxa, você defende, você fala sobre liberdade, por que, que você está usando o rejabe? Ela falou, porque é, eu luto pela liberdade da escolha, mesmo que eu escolha usar o rejabe. Certo. Essa é a questão. É essa? Eu estou vendo aqui, por exemplo, uma pergunta da Dete, é, o presidente dos Estados Unidos acabou de falar que não vai retirar seus homens de lá até sair o último americano, que, os que o Afeganistão não lutou como deveria. Os Estados Unidos estão ah, tá. mal na fita, ficaram muito mal, o presidente Joe Biden sendo muito criticado, justamente você mesma disse agora há pouco que já era esperada essa, essa retomada, e os americanos estão fazendo conta, Ficaram 20 anos lá, gastaram dinheiro até dizer chega. Né? Eles Morreram. investiram, de o fato, é, é parte também da cultura americana, que é o uso da força como único meio uh, de você vencer qualquer batalha. né? Isso é parte da cultura americana, tanto que eles, eles são países mais ar, o país que com mais armas no mundo, eles são o país que mais prende no mundo. Com, uh, então você tem, tem essa questão. E eles, de fato, investiram, uh, embora tenham dado, é, colocado algum dinheiro através da USAID de, em desenvolvimento em projetos, eles investiram, assim, milhares de vezes mais em ofensiva militar. E uma coisa que aconteceu, quer dizer, lá o erro já veio do George W. w Bush quando, em 2003, ele entra no Iraque. Porque aí, quando uh, os Estados Unidos... Uh, entram no Iraque, eles já redirecionam a atenção, dinheiro e esforços militares para o Iraque, esforços humanitários para o Iraque, né, e esquecem do Afeganistão, acham que o Afeganistão, ah, os talibãs foram embora, não resistiram, saíram de Cabul. mas se você olha para a história dos pastuns, a vida inteira, eles fizeram assim, eles ganharam três guerras contra os britânicos, exatamente assim, eles deixam a pessoa entrar, Uh, se retiram para as montanhas, quando todo mundo, quando o, o, o invasor menos espera, eles descem a montanha e retomam tudo. Então, é. você, você, se você olha para essa história, e é, o que foi o maior, depois você teve o Obama, que o Biden era o vice, que investiu muito por conta de uma demanda doméstica, os americanos estavam cansados da guerra, já eram contra o Iraque, estavam né, mais contra ainda, e estavam cansados de perder jovens, que morreram muitos milhares de jovens no Afeganistão e no Iraque. Então, a demanda interna, né, demanda doméstica, quando o Obama se elegeu, era tirar as tropas de lá. Então, ele retirou as, as tropas, ele primeiro aumentou as tropas, ele mandou mais 30 mil soldados americanos para lá, porque estava numa situação em 2009, que o país estava degringolando já, é, mas depois ele passou a investir mais em drone que são aqueles aviões não tripulados. E o problema disso é que você não cria nenhuma relação com os locais, você só aparece com um, um avião que solta bomba e muitas vezes erra, porque o drone não é preciso. Então, houve muitas mortes de civis por esses ataques. Esse foi o outro erro. E depois, não investir realmente assim com... com vontade nessas novas gerações urbanas, né? que, que cresceram com os estrangeiros, não Isso. queriam, não querem o Talibã, detestam, odeiam, querem, é. querem ter as, as mesmas oportunidades que todo mundo. É. Se tivesse, e é uma, são gerações assim, brilhantes, que, que, jovens brilhantes, que, que agarraram as oportunidades com dentes, se tivessem se os Estados Unidos e a comunidade internacional, porque no Afeganistão também tinha outros países, né, Alemanha, a Inglaterra, então, é, se eles tivessem realmente, não tivessem subestimado a capacidade dessas novas gerações de tomar as rédeas do país, que era a vontade dessas novas gerações, era essa, eles podiam ter entregue agora o país nas mãos deles e não dos talibãs. É, é, por isso talvez essa nova geração explique aí essas manifestações agora, quer dizer, é pode diferente do né? que acontecia é, é, 20 anos atrás, existe uma Eu pátria... vi imagens, eu não falei com ninguém que participou das manifestações, então eu não, eu não sei exatamente o que elas são. É, as pessoas com quem eu falei estão todas em casa, mas é, eu estou atenta é, a isso, porque realmente isso me surpreendeu, mais do que a volta do Talibã. É, é, tem aqui o Saída pela Esquerda, ele está fazendo uma série de perguntas aqui, muitas interessantes mesmo, perguntando como é que fica a geopolítica é, da região e é também o legado que os Estados Unidos é, deixaram no Afeganistão. É, foi, a internet, eu acho que pode ser uma delas, talvez, que tenha provocado, que possa provocar uma mudança, uma abertura de, de mente, talvez, não sei, o que, que você acha? Acho que o único legado é realmente dessas gerações jovens que tiveram esse contato com os americanos e que se beneficiaram do emprego, porque todas essas organizações, todas as embaixadas, todas as agências da ONU precisavam de tradutores, precisavam de motoristas. Então, eles se beneficiaram da reabertura da escola, principalmente as meninas que puderam voltar à escola, isso é um legado importante, claro, e também... Da, principalmente nessas nas áreas urbanas, principalmente Cabul, um pouco Herat também que é uma cidade uma outra cidade grande que fica uh, na, na fronteira com o Irã e Mazar Sharif que fica para o norte uh, em direção à fronteira com a antiga União Soviética. Esses jovens é, o, é um legado porque esses jovens eles não, não eu não acho que tem como voltar atrás né é quando você solta você né? abre a gaiola, não tem mais como as pessoas ficarem presas depois que é. elas experimentaram né? então essa, essa geração toda, ela está tentando sair do Afeganistão, não tem muita gente tem me perguntado, Ai, como eu ajudo como eu ajudo é difícil, eu fico angustiada porque eu já estava angustiada desde que eu fui lá a primeira vez porque você fala, caramba o ca... eles vão voltar, o caramba vai voltar caramba eles não estão dando apoio para essas gerações potinho eu entrevistei uma menina boxeadora que chegou a fazer, ter ponto, boxeadora, mulher, chegou a ter pontos para a Olimpíada e não tinha apoio financeiro e não foi, é, mas enfim. Você viu, você viu que a jogadora de futebol da seleção, né, a capitã do time do Afeganistão, pedindo para as jogadoras, parece que a capitã mora fora, do Afeganistão, hum. e ela, na Europa, se eu não me engano, e ela pedindo para as colegas, outras jogadoras, jogadoras para queimar os uniformes, para apagar as redes sociais, tamanho medo, porque imagina, a jogadora de futebol está com short. É... Não, elas estão apavoradas. Elas estão realmente... Essa, essas meninas, essa geração que se beneficiou, que, que se envolveu com a comunidade internacional, que, que absorveu o conhecimento e esse contato com o mundo, elas estão realmente apavoradas, e o que vai acontecer vai, vai ser que elas, todos, todos os que conseguirem, vão deixar o país, e aí você também perde esse legado, na verdade, né, entre aspas, dos estrangeiros, ele não vai ser para o Afeganistão, porque essas pessoas vão se refugiar em outro lugar, porque elas não têm nenhuma chance de uh, realizar os seus sonhos ali sobre é, é, o Talibã, não tem nenhuma chance. Então, o, o Afeganistão, na verdade, vai perder essa, essa geração, essas gerações jovens, esses jovens, essa e, e... então o legado vai ser nenhum. É, o Luciano estava acabando de falar sobre aquela cantora que faz o The Voice, uh, hum. lá no, no, né, e que também virou, virou uma, uma estrela eh, no país, ariana Sayed, 36 hum. anos, jogada do The Voice, é, compartilhou nas redes sociais a sua fuga do Afeganistão em um avião de carga é, dos Estados Unidos. É, bom, é, gente, é muito dramático o que está acontecendo, especialmente se a gente observa por esse viés que a Adriana está contando, especialmente das meninas que puderam ter essa liberdade de estudar, de sair, etc. e tal, e de repente agora estão ameaçadas a ficarem trancadas dentro de casa. Imaginem é. vocês. Né? E ainda sendo ameaçadas. Qualquer deslize é apedrejamento, é morte, não tem conversa. É, vamos acompanhar, a Adriana Carranca, muito obrigada. Você que você está essa realidade, eu te agradeço por, por compartilhar aqui com a gente esse seu conhecimento e vamos acompanhar, Adriana Carranca no Twitter. É a Adriana está sempre ali abastecendo a gente com informações, vocês viram aí, direto, das pessoas que ela conhece lá, então, muito interessante seguir a Adriana para a gente ficar por dentro do que está acontecendo no Afeganistão. Muito obrigada, viu? Um beijo Obrigada, você. obrigada, até mais, até a Boa próxima. Noite. Boa noite. É, eu quero saber o que, que você acha, o que, que você acha de tudo isso que está acontecendo no Afeganistão. Como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Será que a comunidade internacional vai intervir? Será que os Estados Unidos vão fazer alguma coisa? A ONU, a ONU parece que já estava a caminho, já está lá e tentando fazer alguma coisa. Será que vai ser capaz de fazer? O que, que você acha? Deixa aqui no comentário. Deixa o seu like pra mim, não vai esquecer, e inscreva-se no canal, se por um acaso você é novo por aqui, nova por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda, inscreva-se no canal, e se puder, torne-se membro também, ajudando, colaborando aqui com o nosso trabalho, com o nosso resumo de notícias, e tantos outros vídeos e conteúdos que a gente prepara sempre aqui para vocês. Olha...